Em 1926, no começo do ano, até começo de 1927, estive em São Luís do Maranhão, porque a coluna Prestes andava operando seus rebuliços por dentro do Piauí, apalpando a, a, a arpel dos governos dos dois estados. A ameaça era estudável. Tinham mandado a guarnição federal para o interior para cobrir a... Quem será... Alô? Fala cocada, rapaz. Mas não é, rapaz? Que semana ruim pra gente, hein? Morreu o velho Severino Ramos, Bill Ramos. Uma baraúna do jornalismo, viu? Um monstro sagrado da imprensa da Paraíba. Aprendi uma grande lição com o Bill. O Bill sempre dizia: Neguinho, seja sempre repórter. Todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista é repórter. Essa eleição eu nunca esqueci. Mas diga as novas aí, diga aí as novas. Rapaz, eu não sou muito bom em matemática não, viu? Eu vou logo lhe avisando, mas você quer uma ajuda, é uma operação difícil de resolver? Seria o teorema de Fermat? Não? Então vamos lá, quais são as novas? Diga aí. Ah, deixa, deixa eu anotar aqui para fazer os cálculos. Um secretário de Estado hoje ganha... 11 mil reais, certo? Somando este valor, peraí, viu? Somando este valor durante quantos anos? Durante oito anos, que é oito anos do mandato de, de Ricardo, né? Seriam oito anos. Ele juntando todo o dinheiro, somaria 1 milhão e cinquenta mil reais. Não é isso? Certo, você quer saber mais o quê? Isso ele juntando, sem direito a comprar um acibazol. Pegar todo o dinheiro, todo mês e botar na conta, na poupança ou no saco, ou seja lá onde for, debaixo do colchão, certo, entendi. Pois bem, como é, rapaz? Um alto secretário do governo, alto de estatura, magro, então é o próprio, é o próprio, é parecido é? com o governador? Sim, quer é que tem esse secretário? Comprou uma casa num dos mais luxuosos condomínios de João Pessoa pela bagatela de 3 milhões de reais. Você quer saber como é que essa conta fecha? Aí meu filho, você está querendo saber? Disso. É, porque juntando todo esse dinheiro de oito anos de salário daria um milhão e cinquenta e tantos. O cabo comprar uma casa por três milhões, rapaz, é uma conta difícil de fechar. Mas para a gente não ser injusto, você não pode... Vou lhe dar esse conselho pela experiência que eu tenho. Você não pode julgar ninguém pelo o aparente. Eu acho que a solução dessa equação aqui é o seguinte, o secretário ganhou a mega-sena só, pode, não pode não, ou então herdou alguma coisa aí de grande valor, que a gente não sabe porque a vida particular dele, não é? Só tem uma explicação desse jeito. Não, essa explicação aí que você quer dizer já é maldosa. Eu prefiro não levar pra maldade. Eu acho que o secretário ganhou na mega-sena. Ou então herdou alguma coisa de alguém. Pronto. É a única solução que eu posso dar para esse seu problema aí. Aí, eu não sei, aí você vai... Bom, se você está suspeitando de alguma coisa, vai investigar. Eu não tem nada a ver com isso não, viu? Não nome é tchau, cocadinha, que eu tô muito ocupado hoje. O cara quer arranjar confusão pro meu lado. Meu amigo, faça seus cálculos lá. Eu acho que o homem ganhou na Mega Sena, herdou alguma coisa, ele não quer forçar a bar. Não, ah, pelo amor de Deus.